estou contando aqui com mais um vídeo, dessa vez, galera, fazendo mais um daily vlog Bom, rapaziada, tô sumidão com os daily vlogs, olha o que tá aprontando aí, cara Tô sumidão, tô, tô sumidão. Tô sumidão com os daily vlogs aí, rapaziada Porque, rapaziada, não, não dava mais sol, de uma semana aí Mas uma semana que sol que aí, rapaziada, olha isso Agora que, hoje, hoje, hoje, eita, galera Hoje que resolveu dar sol, tá ligado? Hoje o dia tá bonito, mano e aí eu resolvi gravar também, porque não dá pra gravar com chuva não mano. Tive que fazer uma bela mudança de novo, porque eu botei meu computador lá, tá ligado? Ah, porque tava reformando aqui atrás Ali também, aí tem uns fios aqui, pá pra... Aí eu tive que mudar lá pro meu quarto E agora eu mudei pra cá, porque Lá no meu quarto tava dando muito lag e eu não tava conseguindo fazer live, tá ligado? Eu tive que fazer live pelo 4G, tá ligado? Então bem difícil ali essa semana ali pra fazer live. Mas eu vou estar tá voltando aí conforme o tempo. Aí ó, no PC tava tá ali, ó. Ali, ó, tem até o um negocinho do Miro aí Opa, eu vou para esse quarto aqui, que esse quarto aqui é mais iluminado. E rapaziada, é hoje eu vou estar tá fazendo um dele vlog aleatório, tá? Eu não vou tipo viajando assim. Não é um vídeo específico, tipo viajando, tá É um dele vlog normal aí, gravando sobre o meu dia a dia. Eu ia gravar o timelapse de de arrumando o bagulho do, do computador aqui, mas não deu porque as minhas duas câmeras estavam sem bateria. E essa daqui também tá um pouco, um pouco sem bateria aí. Mas é isso aí rapaziada. Deixa o like aí, não esquece de deixar o like. Volta dos devogs aí. E, mano, eu, talvez hoje eu vou aí eu vou lá no shopping lá. E vou ver lá umas, uma roupa aí pra comprar. E tem que andar no estilo, né, rapaziada? Não pode ser feio, mas tem que andar no estilo, tá ligado? Não, tudo bem, tudo bem. Mas é isso aí rapaziada, daqui a pouco aí então Eu volto com vocês, eu ia fazer um time mano, mas já tá fechando Olha lá mano, já tá fechando o tempo de novo velho, olha é isso Ficando pistola já mano, Pô, mano, toda hora essa palhaçada Eu não aguento mais chuva mano em final de semana, aqui o tempo tá bonito, tá ligado, olha isso O tempo tá bonitinho aqui, pá Mas tá fechando mano, o ar tem nuvem já E o ar tá aberto e é isso aí, rapaziada. O não tá voltando aí ao normal. É só agora que, como eu tenho um pouco de alergia à tinta, tá ligado? Não sei se a maioria, mas acho que a maioria do, do, do pessoal vai ter é, alergia à tinta. Então, eu tive que esperar um pouquinho a tinta passar aí pra poder, poder usar o quarto, tá ligado? Então, agora tá mais de boa. Agora deixamos tudo aberto ali pra a tinta realmente sair. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou deixar o pro carregando ali. Vou tomar um cafezinho ali e já volto com vocês. Fui. Bom, rapaziada. Tô saindo de casa agora. Vou dar um Duke aí. E eu vou levar esse daqui. Vou fazer um daily vlog. De... fazer um steak diferente hoje. Não vou no um daily vlog diferente. Vou fazer um steak diferenciado. Vou botar na cabeça aqui e vocês vão ver a visão que eu tenho quando eu tô passeando o produto. Vai ficar legal, aí vai ficar legal, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, segue o aí, foi. Rapaziada, tô fazendo um teste aqui pra ver se tá certo, hein? Tô me vendo no espelho, mas eu não sei se tá certo, É a primeira vez que eu tô usando, tá ligado? Eu nunca usei essa parada aqui. Primeira vez que eu tô usando. Bora lá. I know you told your friend you're not okay.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 But rapaziada acho que eu cara que ficaram bom mano Não sei Tem que ver lá no computador melhor, tá ligado? Que pela, pela GoPro, GoPro Eita cara Pela GoPro ali parece que ficou bom, tá ligado? E eu vou ver lá E é um tempo que tá puxando aqui, mano É um que diferenciado, tá ligado? Porque eu nunca fiz Primeira vez, por isso que eu... Salve, rapaziada Diogo na voz aqui Sou da NBA Store Roubei o canal RLC pra mim, tá bom? Dentro de 24 horas eu vou devolver pro meu mano Raoni Mas só se ele se comportar Tá uhum. bom, pessoal? aí Olha, ó, mano. pede teu canal de volta eu quero meu canal de volta, ele não tá devolvendo meu não canal. vou devolver, tá comigo o canal agora, Olá, mais tarde não, live, não, viu? Vai, tem live tem vlog também ele só vai devolver se vocês deixarem o like no vídeo <risos> isso é isso aí Bom, rapaziada, esse cara que vocês viram aí, mano. ele é o um atendente, atendente ali da NBA, assim, da NBA quem não sabe NBA é um acho que basicamente todo mundo conhece NBA é um como se tipo um campeonato Não, é um campeonato de basquete, tá ligado? Então, eu tava ali vendo Um casaco pra mim, uma roupa ali pra mim Usar, tá ligado? Pra ficar no estilo E, rapaziada, eu vou pedir pra vocês Seguirem lá, que o cara a gente bota, tá ligado? vocês pediram uma Qualquer lá, que vocês quiserem dar ódio lá, é só falar com ele tá ligado? E... E é isso aí, rapaziada estamos juntos daqui Daqui Aqui no shopping eu vou pra casa depois e eu volto com você lá. Oh rapaziada, já voltei pra casa, na verdade eu voltei ontem, né? Então não faz sentido voltar de manhã. Quer dizer, voltar de manhã, sair de noite e voltar de manhã, tá ligado? Não faz sentido. Mas rapaziada, o negócio do lance da câmera aí do roubar meu canal, eu botei sentido. Ele realmente tava. Pegou minha câmera ali e começou a gravar, tá ligado? Então, ele meio que. Ele meio, Meu amigo ali meio que pegou a câmera ali e começou a gravar. Então meio. Basicamente que ele roubou meu canal, né? Supostamente Mas ele não roubou no meu canal, meu canal tá aqui, tá de boa E rapaziada, então deixa o like aí se você gostou desse estilo de conteúdo oh, aí Ó, o Duque tá aqui, ó eu Aqui o Duque Z, Tá aqui o Duque, rapaziada né? E você gosta desse estilo de... Eu tenho que ficar aqui por causa da iluminação Você gosta desse estilo de Televog aí É um Televog mais básico, né? Não é um Televog com muita imagem nem... Mais falação e em mais, tá ligado? Se vocês gostam, deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam aí. Se vocês tomaram susto ou não. Comenta aí que eu quero saber. Mas aí tá aí, rapaz, é isso aí, rapaziada. Só uma brincadeira aí que... Que meu amigo fez aí. De eu, que eu quis que... Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Oi.